Oi, bem-vindo a mais um vídeo. A internet toda ficou extremamente animada quando a Warner Bros. divulgou o trailer do seu novo filme, King Kong vs Godzilla. Sério, era praticamente impossível você usar alguma rede social e não ver ninguém falando sobre isso. Inclusive, esse foi um dos assuntos que ficou nos Trend Topics do Twitter. Teve muita gente discutindo sobre quem iria ganhar esse duelo de titãs. Eu não vejo as pessoas tão animadas desse jeito desde a luta do Batman vs Superman e do Capitão América contra o Homem de Ferro em Guerra Civil. A internet toda ficou dividida entre o King Kong e o Godzilla. Então já deixa nos comentários se você é do time King Kong ou do time Godzilla. Algumas pessoas estavam criando várias teorias sobre o que aconteceria nesse filme e quem venceria essa luta de gigantes. Já outras estavam fazendo vários memes muito engraçados. Sério, fazia muito tempo desde que eu não ria assim. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo juntando os melhores memes sobre King Kong versus Godzilla. Eu particularmente não gosto muito do Godzilla, porque eu ainda não superei aquela vez em que ele comeu o Fred. Fred! Isso sem contar também que ele tentou comer várias vezes o pica-pau. Ao contrário do King Kong, que tem muito respeito pelo pica-pau e vê ele como um sensei. O King Kong e o Godzilla são criaturas territoriais. Basicamente, os dois não podem conviver na mesma área. Se eles estiverem juntos, eles não vão se entender. Sorry, I don't speak macaco. Sorry, macaco don't speak lagarto. Então, se eles estiverem no mesmo lugar, é certeza de que eles vão brigar. Algumas pessoas acham que pelo Godzilla ser muito maior do que o King Kong, o Kong iria morrer de medo ao o Godzilla. Existe a possibilidade do Godzilla ganhar do King Kong, mas também é bem possível o Kong solar o Zilla, principalmente pelo fato de que o King Kong foi criado pelos americanos e o Godzilla foi criado pelos japoneses. E pelo histórico de luta entre Estados Unidos e Japão, já dá para saber quem será o vencedor desta luta, né? E também porque esse filme é uma produção estadunidense, é claro. Porém, o meu favorito é o do Brasil, que é o Kongzilla. Aqui podemos observar o Godzilla atacando uma cidade no Brasil, mas o Godzilla é realmente muito superior ao Kong em diversos aspectos, tanto que o Kong vai até precisar pesquisar na internet como ganhar do Zilla. O Godzilla possui uma enorme vantagem debaixo d'água, tanto que ele até ajudou a salvar os animais da arca de Noé no dilúvio. O Godzilla é muito mais rápido na água. Entra na água e pedista um negócio. <risos> tá. Porra, lagartixa, tu bebeu água pra caralho Mesmo assim, diferente dos outros titãs, o Kong não se curva a ninguém E talvez o Godzilla até viraria vegano depois do Kong forçá-lo a comer brócolis Eu aposto que de um jeito ou de outro o Kong iria lutar com o Zilla Nem que ele precisasse de barco pra luta Ou então ele ficaria de longe jogando coisas no Godzilla Ô Kong, que é esse negócio que você jogou em mim e tá fedendo tanto? Mas não podemos esquecer também que o Godzilla treinou um pouquinho no Rio de Janeiro E agora está muito perito em combate à distância Pedra. O Godzilla tem muitos poderes Mas o Kong acha que só usa poderzinho quem não se garante na porrada O Kong é muito intelectual Ele é fluente em 6 milhões de formas de cobrir o Zilla na porrada Já o Zilla acha que só usa soco quem não se garante na radiação E no meio dessa briga toda existe a galera do time Levi Que vai acabar apoiando o Godzilla Porque os dois querem morte ao macaco O Levi iria acabar fazendo um acordo com o Zilla para poder espancar o macaco so o Kaiba iria acabar apoiando o Godzilla porque ambos têm um objetivo em comum Eu vim ver o Macaco O Kong não iria gostar muito do Civil Santos porque ele fica jogando aviãozinho toda hora Não, por favor Macaco, não se vá Ela morreu por causa de mulher, gado demais a Ana Maria Braga também apoiaria o Godzilla, tanto que eles até já trabalharam juntos. O Zila e ela juntos iriam fazer uma sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa so Já o Kong passou muitos anos trabalhando com o Ratinho. Por isso o Ratinho iria apoiar o Kong. Já o Madara tem um péssimo costume de ficar jogando meteoro nos outros. E o Godzilla tem um histórico um pouquinho ruim com meteoros. Por isso o Madara acabaria sendo aliado do Kong. Já o Goku iria acabar apoiando o Kong, porque ele não parece gostar muito de lagartixa alienígena. Principalmente o Godzilla. Que é uma lagartixa de Chernobyl Já o Gohan já chegou até a comer o rabo Do Godzilla quando eu era criança As meninas super poderosas com certeza Seriam do time do Godzilla Isso porque elas adorariam ver o macaco apanhando Já o MC Gorilla É... eu acho que não preciso dizer de qual time ele vai ser Né? Música. Ah! O Luffy vai acabar não torcendo pra ninguém Porque ele gosta muito desses dois monstros O Luffy gosta do Godzilla porque eles possuem o mesmo nome Monkey D. Luffy Godzilla E o Luffy também gosta do Kong porque ambos são macacos Se o Kong fosse do Brasil eu aposto que ele votaria no PT Porque o Kong e o Lula tem algo em comum Os dois querem comer calango Eu comia calango quando era menino A gente saía correndo atrás dos calanguinho, calanguinho, calanguinho Essa é a tropa do Kong, Godzilla passa mal But <laughs> Uma puta briga de computação grave. Pode vai tomar um pau. Pode vai tomar um pau. Analisando o caráter dos dois gigantes, o King Kong apresenta ter um péssimo caráter, sendo muito tóxico e extremamente machista. Ele perseguia e até batia nas mulheres com quem ele se relacionava. Um dia o Kong olhou de maneira errada para a Mulher Maravilha. Essa a lenda que ele está em coma até hoje. Já o Godzilla é um total gentleman. Ele se comportava sempre como um cavalheiro, com as pessoas que ele encontrava O Godzilla também é pai de família E ele ama muito seus filhos Como consequência desse comportamento abusivo do Kong Um dia quando ele chegou em casa Ele acabou descobrindo que era corno Enquanto isso o Godzilla fazia rodízio de chinesa Em questão de força bruta O Kong acaba sendo superior ao Godzilla Isso porque o Zilla nem braços tem direito né E o Kong está treinando muito para esta luta Então se fosse para depender apenas de força O Kong iria sair da luta com uma bolsa de couro nova a la... primeira coisa você não pode discutir comigo o okay, que que foi você é não pessoa. toma banho! Em questão de popularidade, tanto King Kong quanto o Godzilla são bem conhecidos Mas o Godzilla é o símbolo dos monstros grandes Tanto que tem até o nome dele na calçada da fama Ele até é protagonista de um anime com seu próprio nome E ele também fez uma participação especial em Boku no Hero Mas o Kong também é muito famoso Ele é amigo do Michael Jackson e até já jogou bola com o Neymar O Godzilla já participou de um clipe do Eminem Já o Kong já participou de um clipe do Bruno Mars Outra coisa que vale a pena destacar é a nomenclatura dos nomes dos dois Gigantes. Um se chama King Kong, basicamente é um rei, já o outro se chama Godzilla, basicamente é um deus. Mas isso não importa muito, já que o Hulk conseguiu derrotar o Loki, que também é um deus, somente a base da força bruta. O Kratos também acabou matando todos os deuses do Olimpo, mesmo sendo mortal. Então, assim, não importa muito o Godzilla ser um deus, né? Eu sou um deus, criatura ridícula! Deus fraco. Eu vou usar essa parte do vídeo para mostrar pra vocês algumas montagens que eu achei incrível. A primeira montagem é essa, do Naruto vs Sasuke, o King Kong está está sendo Naruto, e o Godzilla está sendo Sasuke, isso me lembra aquela cena em Shingeki no Kyojin, onde o Eren acaba lutando contra o Titã encuraçado, outra montagem que eu também gostei é a do Gai versus o Kizami. o Gai seria o Kong, e o Kizami seria o Godzilla, essa montagem não ficou tão bem feita quanto a outra, mas a ideia é interessante, ainda mais colocando o Godzilla que é o monstro do mar, como o Kizami, que também é o monstro do mar, eu também gostei muito dessa daqui com os personagens de monstros SA, outra montagem que eu gostei muito é esta do Donkey Kong como Kong, e o Bowser do Mario como Godzilla Godzilla. O King Kong vai realmente lutar contra o Godzilla. Apesar de todas essas desavenças, eu acredito que no final o King Kong e o Godzilla vão ser amigos. No final eles vão entrar em um acordo de paz para conseguir enfrentar uma força maior, assim como no filme do Batman vs Superman. Esses foram todos os melhores memes de Godzilla vs Kong que eu consegui reunir para fazer esse vídeo. Eu tenho certeza de que vai acontecer uma luta épica nesse filme, mas a gente só vai ter certeza de quem vai ser o vencedor dessa luta quando lançar o filme. E você? Quem você acha que vai vencer essa luta? Escreva nos comentários. Me segue lá no Twitter, que lá eu ainda estou postando memes de King Kong vs Godzilla. Esse foi o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem um o like. E muito obrigado por assistir e até a próxima.